Aqui, trabalhando, hoje é quarta-feira dia 27, agora são 3 horas, 13 e três por cento bem exato e não gravei muito esses últimos dias, mas também só trabalho final de ano sempre é assim, sempre tem muito trabalho para fazer, tanto uh, no free, em frila como em no meu trabalho mesmo, então é sempre mais corrido. Mas, tamo aí, a gente se prepara o ano inteiro pra isso. E ontem eu vi um vídeo, e eu acho que é uma reflexão boa pra trazer. Tava conversando com a minha amiga agora também sobre isso com a Nath. E o vídeo, o título, eu vou deixar o link dele aqui no box de informações pra vocês. Mas ele tá em inglês, mas o título dele traduzindo é... Os problemas dos conselhos de autoaperfeiçoamento. E a mulher arrasa, ela falou tudo o que eu penso sobre todos essas, esses mindsets que as pessoas falam que a gente tem que ter, que todo mundo tem que fazer, que são maravilhosos, porque assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente diurna. Eu gosto muito de dormir, então pra mim é um saco ter que acordar cedo, até as 10 ali eu fico impossível, porque nem eu me aguento de tanto mau humor, porque eu preciso tomar meu café, eu preciso ter meu momento de silêncio, e não é momento de silêncio do jeito que eles falam, de ah, vamos fazer 20 minutos de silêncio durante o dia, de ficar realmente tudo em silêncio, fechado num lugar sem falar com ninguém, logo que acorda. É o um momento de silêncio de que, assim, eu preciso botar minha cabeça no lugar, eu preciso ver as coisas que eu tenho pra fazer, me situar do dia. E também porque eu tô irritada, então é melhor não ficar muito perto de ninguém nesses meus primeiros minutos do dia. E aí ela fala sobre o 5am club, que pra mim jamais daria certo. Eu acordo o mais tarde possível pra começar a trabalhar e talvez se houvesse a possibilidade em algum momento da vida, eu até mudaria meu horário pra um pouco mais tarde. Porque, de fato, meu horário de pico energético não é de manhã cedo, ponto. De manhã cedo eu prefiro ler e-mail, organizar a tabela, ver o que eu tenho pra fazer, fazer calendário, essas coisas, pra produzir, de fato, de tarde. Então, pra mim também, concordo com ela, não funcionaria, prova de que isso não é pra todo mundo. E ela disse assim, ah, nem todo mundo vai pra academia de manhã cedo, nem todo mundo consegue ou porque não quer, meu caso, porque eu não consigo, não quero, não acho bom para minha rotina. Ou porque de fato tem filhos, tem uma casa, tem um, um outro, um, um horário celular que não te permite. E ela dá o exemplo dela, de que para ela ela teria que acordar quatro meia da manhã para conseguir estar na academia e voltar a tempo para casa, para conseguir trabalhar. E tudo bem, ninguém é obrigado a nada. E ela fala também de regras, do tipo assim, ah, não comprar livro, pegar livro de só de, de biblioteca. Gente, eu nem sei onde é a biblioteca pública daqui de Porto Alegre. Eu acho que, mesmo que eu soubesse, não deve ter livros lá que foram muito recentes, devem ser livros mais antigos. E não, não é para minha rotina, não é para o tipo de, de estilo de vida que eu tenho. Uh, andar de bicicleta também pra ir nos lugares é zero minha cara, eu tenho pavor de passar trabalho, então eu jamais iria de bicicleta pra qualquer lugar. Sair de bicicleta pra passear, pra andar de bicicleta de fato é uma coisa, agora me locomover de bicicleta não faz o meu estilo. Ai, mas sou é bom pro meio ambiente. Beleza, andar a pé também é, e entre a, a pé e de bicicleta eu prefiro andar a pé. Então tem essas pequenas coisas também da vida. E ela fala da obrigatoriedade de todo mundo ter o seu próprio negócio e ser empreendedor e se demitir. E ela fala tipo, tá gente, e vocês querem ser empreendedores e vocês não querem que ninguém trabalhe para vocês? Porque se todo mundo tem que ter o próprio negócio, então ninguém vai ser empregado de ninguém. E outra, ela dá o exemplo dela e faço das palavras dela as minhas. Eu gosto de ter o meu emprego, de ter a minha rotina de poder ter certeza de que vou trabalhar naquele horário, às vezes óbvio acontece de a gente fazer hora extra, mas é uma segurança que tu tem, óbvio. Pode ser que, como já aconteceu comigo, que um dia no fim do dia tu seja chamada seja demitida, beleza. Mas até que isso aconteça tu tem uma certa uh, segurança para lidar com o teu mês, mesmo que isso aconteça tu ainda vai receber salário, tu ainda vai receber auxílio, tu ainda vai receber, como é que é o nome? A rescisão. Então, tu ainda tem mais como jogar do que se tu depender só do, dos teus filas e de uma renda que tu não sabe de onde vai vir, que não necessariamente tu já tem. Então, é muito importante, antes de se demitir, se preparar para ser fila e ter os seus clientes já certos o valor, saber quanto por mês tu vai ganhar com esses clientes e clientes fixos com um contrato de mais tempo do que... E aí? Mês que vem? Tu te demitiu agora, tu vai ter a tua rescisão e depois? Então... E também que daí com o... E também que daí com o Frila... Vem uma auto-cobrança de estar sempre produzindo, porque literalmente o teu tempo é o teu salário. Então, tu tem que ter um monte de cliente para conseguir ter uma renda no final do mês que corresponda à quantidade de contas que tu tem, e aí aquilo ali vai virando uma bola de neve. Então, além de tudo, tem uma questão de cobrança muito grande, de precisamos estar sempre produzindo, sempre trabalhando, sempre fazendo, e... Será? A gente perde tanto tempo da vida fazendo isso? Eu gosto de ter meu emprego porque eu sei que vai chegar um horário que eu vou desligar tudo. Isso aqui tudo eu vou desligar e eu vou viver minha vida. Eu vou fazer as coisas que eu tenho pra fazer. Se eu tiver freela foi porque eu escolhi fazer aquele freela, porque eu quero conquistar alguma coisa com aquele dinheiro extra ou porque de fato era um cliente, uma amiga que pediu alguma ajuda. Então, não é nada que vá me impedir e eu consigo planejar, eu consigo olhar e pensar, tá, hoje eu vou fazer esse freela e amanhã eu vou poder fazer as minhas coisas, eu vou poder fazer os vídeos do canal, editar, fazer outras coisas que não necessariamente sejam trabalhar de fato. Então, fica a reflexão. Eu estava pensando sobre isso e conversando com a Nath também, e não sei, comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre o assunto, porque de fato... Tá rolando uma pressão muito grande pra todo mundo ser super produtivo. E ninguém mais descansa, então somos a geração mais cansada do mundo. Pra quê? Pra quem? Tô aqui, maravilhosa, ainda fantasiada de bruxa. Hoje a gente teve a reunião temática de Halloween no trabalho. Hoje é dia 29 e agora são meio-dia ponto então tô indo lá buscar comida mas eu queria mostrar para vocês para pegar o chapéu sério esse chapéu é da Fernanda ela usou por aí na Halloween da creche e aí ficou aqui em casa aí agora serviu para eu ter uma fantasia para usar na chamada também temática daí eu só passei uma sombra preta esfumadinha Pra ficar meio borradinho, não passei corretivo, porque nunca vi bruxa até pele boa. E um batom preto que já era meu mesmo, que eu acho ele lindo, maravilhoso. Então, estou aqui de blusinha preta. A calça, vocês viram, né? É a mesma calça de sempre, que eu amo ela. E tô aqui. Aí, aqui do meu lado, tem a janela que dá pra rua, né? Na frente de casa. E as pessoas ficam me vendo. Elas passam na rua e eu estou assim. Problema delas. Não mudei olhar aqui pra dentro. Então, estou assim, maravilhosa. Daqui a pouco eu vou tirar isso do meu rosto. Porque de noite a gente tem um evento. Meu cunhado vai ser padre. E hoje a gente tem um evento lá da igreja dele. Nem sei direito o, o, o que que é e tal. Como é que se explica. Eu sei o que que é, mas não sei como é que é o nome. Formal do negócio E aí a gente vai Então não posso estar desse jeito Senão eu sou a desardada da família, né? Porque não dá Então eu vou tirar isso Tudo, talvez eu fique com o rímel Só E é isso, e esse batom É tudo eu, eu amo ele Ele é hidratante, mas depois que ele seca Ele começa a sair bem pouquinho, sabe? Então ele demora pra sair E ele não mancha tanto o lado também mas ele não fica seco. Ele é bem gostosinho de cá. E é isso. Agora eu vou lá buscar o papai. O Beto tá gravando, então eu tô aqui esperando. Hoje eu vou sair mais cedo de trabalho também. Por causa desse evento. Tem que ir lá pra Zona Norte. E... É isso. Esse ângulo é péssimo, né? Parece que meu pescoço é gigantesco, mas nem é. Ó. Mas nem é. Como é que pode, né? Tipo assim, eu sou bochechuda, tá? Tudo bem, eu sei disso. Mas eu não tenho papo como parece quando eu tô assim. Ai, não sei. aqui com vocês uma fantasia de bruxa, e meu cabelo estava enorme, né? Ontem de noite, depois que eu voltei da minha sogra, cortei sozinha. Vi uns vídeos no YouTube, e cortei, cortei até minha frente aqui, ó. No início da... lá em março de 2019? vinte 20? Não sei, acho que é 19. Eu cortei long bob com ponta. E aí, beleza. Eu cortei na quarta. Foi na quarta? Foi na quarta. Eu cortei na quarta. Na sexta-feira a gente entrou de quarentena. Então, fechou tudo. Né? A gente não saiu mais de casa. Passei os outros dois anos sem cortar. Porque como ele tinha a ponta, né, eu não sabia direito o que fazer. Eu não sabia se eu queria voltar a ter franja ou não. Só que meu cabelo tava muito pesado. E tava começando a me incomodar, assim, que não tinha jeito de eu parar ele. De eu ficar com ele solto e ficar de um formato bonito. O Beto fala que parece o tio da família. Que fica parecendo uma cabaninha. Então, ontem eu peguei, assistindo os vídeos no YouTube. E aí o Beto me ajudou a ver se tava reto. E eu cortei, fiz uma sujeira no banheiro, porque eu fui cortando aos pouquinhos, então ficou xixi de toquinho de cabelo, mas cortei, eu tô amando, tá bem mais leve, a mãe queria que eu tivesse repicado um pouco mais, mas eu acho que eu vou esperar um pouco pra mexer de novo, porque dá uma sujeira desgraçada, e aí eu vou esperar um pouco, pra ver se eu me acostumo. Assim ou se eu realmente corto mais um pouco, repico mais um pouco. Porque enquanto eu repiquei só na frente aqui, né, nos lados atrás, ele ainda tá reto o fio. Só nas pontinhas que tem um repicadinho bem de Tô aqui comendo o resto do meu brigadeiro. E trabalhando em plano sábado. Esqueci de dizer, hoje é sábado. Agora são duas horas. Tô trabalhando com um os meus frilas Entreguei um frila Sexta E hoje tô fazendo outro Esse é um pouco mais demorado porque ele é um site O site realmente demora mais E aqui tem a janela, né e Vários assuntos aleatórios que nenhum tem nada a ver com o outro Aqui tem a janela E aí eu comecei a deixar aberto Porque tá ficando quente aqui Vocês podem ver que eu estou de manga curta E a mesa Fica puro Pó por areinha, assim, tu passa a mão, tu sente que tem areinha, então hoje eu limpei toda a mesa também, computador, tudo, mas tem que ficar limpando, porque não tem jeito, tem a rua que bem na frente fica entrando pó, muito pó, e aqui do lado é uma um terreno, então fica chão batido, sabe, um saco, isso, por isso que eu amo apartamento, porque é alto e não fica entrando tanto pó, mas é isso, ontem a gente foi no seminário, Pra ver os votos do irmão do Beto. E eu acho o seminário muito lindo. tipo Tu vê, assim, o seminário, ah, o pátio. E aí, depois do pátio, tu vê Porto Alegre inteira, assim, as, as luzes acesas. É muito lindo. e Só que é um frio do caramba, um vento, um vento, um vento. Todas as vezes que a gente foi pra lá, era muito frio, um ventão. Isso que é a parte ruim, mas de olhar assim, de passear, é bonito, é bem gostoso. a gente foi lá, fez isso, voltou pra casa, tomou banho, eu cortei meus cabelos e a gente foi dormir. Então eu não filmei nada depois do, do Halloween e hoje eu vou postar as minhas de Halloween no Instagram. Não sei se eu vou postar, acho que vou postar hoje porque amanhã acho que não vai dar muito, muito a viu. E amanhã tem tá aniversário do irmão do Beto. Muito. E amanhã tem tá aniversário do irmão do Beto, do João. Meu cunhadinho. E a gente vai pra lá de novo. Terça-feira é feriado, amém, Jesus. A gente vai ter um dia de descanso. Na semana, assim, top. Tudo pra mim. E dia 15 de novembro é feriado de novo final de ano, a melhor coisa do mundo fiquei cheia de feriata e é isso agora eu preciso voltar a trabalhar que eu preciso fazer esse site e editar um vlog pelo menos, porque faz tempo que eu não posto nada no canal, mas também não dou conta de fazer tudo vem cá vem cá, vem cá. oi lindo oi fedido Oi, aqui ó, aqui ó, esse aqui que tu gosta? É isso que tu gosta? Eu só vi se tem mais vizinho Uma costadinha? E blog Hoje é dia 3 pós-feriado. Estou sofrendo porque podia ter sido um feriadão e não foi. Um, ontem eu não gravei, eu tava extremamente cansada, aproveitando bastante para descansar. Não fiz nada, basicamente. Trabalhei aqui na mesa, só editando umas fotos. Estou muito ansiosa para postar as novas fotos da... As novas fotos das, da, da. Estou muito ansiosa para postar as novas fotos da casa das oito mulheres. É, ficaram muito bonitinhas, os produtos são muito legais também, é a coleção de verão, então vou postar, vou começar a programar. E chegou minha Glambox, acabei de tomar um banho de chuva para ir buscar porque está chovendo e daqui da porta até o portão não tem... Uh, todo, então fui na cara e na coragem mesmo, na chuva tomei um banho, tô com a calça molhada, sentindo minhas pernas molhadas mas tudo bem, peguei a, ca a caixinha tá linda vou fazer o vídeo mostrando os produtos direitinho, separado pra vocês mas adianto que veio pouca coisa mas eu gostei do que veio então acho que vai ser legal e meu cabelo agora que aqui secou natural, já tá se acostumando, ele tá começando a ficar mais onduladinho. E sempre acontece isso quando eu corto o cabelo curto, mais curto, né? Ele começa a ondular. E aí depois quando ele cresce que ele pesa, ele fica liso. Não vai entender. E, e aí tô trabalhando. Agora são 11:48, tô louca de fome, mas a mãe vai trazer almoço. E tô esperando para baixar um arquivo aqui pra eu terminar de trabalhar até meio dia.